Calma. Ok. Ok. <risos> Quanto tempo? Já deu, já. já. Já deu, né? Já deu, já, né? vocês deram muito azar porque a gente desativou 90% dos, dos sons pra fazer uma, uma parada específica. E tem muito som provisório. Enfim, chega. Deu. Deu. Deu. Fechei. Tô fechando. Deixa eu só garantir que fechou. É isso. Joguei. Fiz algumas coisinhas ali.